Você já percebeu que algumas palavras do português terminadas em ante e ente são bem parecidas em inglês? E o mais interessante, essas palavras têm o mesmo significado. Veja, agente, coerente, decente, detergente. Diferente, frequente, inocente, inteligente, paciente, permanente, presidente, urgente. Agora com a terminação ante, arrogante, consoante. Constante, diletante, elefante, estudante, importante, restaurante, triunfante, vibrante, vigilante. Essa dica de vocabulário foi muito boa, não foi?